Oi gente, eu queria falar muito obrigado Porque a gente conseguiu 250 inscritos Uau Sério, 250 inscritos Ainda não é 300, sabe Eu não sei como vai ser as pessoas de 300 ainda Mas a partir de agora eu vou começar a pensar Sério, eu nunca pensei Que eu ia pegar nem 100 inscritos e, Sério Nunca pensei que eu ia pegar 50 inscritos 100 inscritos, eu peguei 100 Depois eu peguei ainda 200 E agora eu já tô com quase 300, na verdade metade de 300, sério, muito legal, obrigado. <SILENCIO>